iniciando hoje mais um vídeo no canal, já vá dando um like aqui nesse vídeo para que possa ser compartilhado com mais pessoas e poder me ajudar e eu poder ajudar vocês. Só para deixar claro, eu já estou com o conteúdo totalmente preparado para um novo curso gratuito que eu vou postar aqui no, no canal, ok? Então me ajudem aí, curtam aí, para que eu possa ter mais incentivo aí para postar esse curso completo aqui, sem muita lê lé Para quem aqui já está há um tempo no mercado e quer fazer um curso gratuito, eu tenho uma playlist com um curso completo lá, tá? É, tanto com operacionais, tanto como fazer um operacional, tanto como validar o operacional e etc. Mas voltado a essa parte estratégica de trading. Também no curso tem um módulo de gestão de risco avançado, logo aviso, é, e é muito eficiente para vocês. Então acessa aí a playlist do canal. Vamos lá, sobre o vídeo de hoje. Pessoal, hoje... Eu vou falar e vou abrir um pouco aqui sobre uma planilha que eu utilizo apenas para fazer a gestão do meu operacional. Eu gosto de entender o que aconteceu nesse operacional nos últimos meses. Esse operacional é um operacional de swing trade. Eu faço uma operação por mês, tá pessoal? Eu executo uma operação na abertura e saio no fechamento de mercado. Aqui eu vou explicar um pouco sobre as colunas aqui para vocês entenderem. Pessoal, aqui é o seguinte. Da coluna A até o E, aqui tem referente a data, ou seja, o mês referente e a abertura dele e o fechamento dele, ok? Então vou logo aqui só ocultar para não atrapalhar, tá? Aqui, é, retorno com stop, retorno com e sem stop, é porque eu queria entender se para operar esse operacional de swing trade era melhor eu utilizar stop ou operar sem stop, eu gostaria de entender essa diferença, e também vou explicar para vocês qual é a, a o, o que eu fiz para tipo, pegar um stop correto com base ali no que o mercado me oferece. Eu calculei a, a abertura e a máxima dos últimos 10 anos. Tá? Eu queria saber a distância em porcentagem. E depois eu calculei a distância da, da abertura até a mínima em porcentagem. Para quê? para que nas operações de vendas eu pudesse pegar ali um desvio em relação a essa abertura e máxima e abertura e mínima e saber qual é o desvio médio para saber quanto é que o mercado cai e quanto é que o mercado sobe. Entendeu? Tanto em desvio mínimo de média e quanto em desvio máximo para a gente entender isso. E aí depois eu ia calcular a minha, é, o meu stop tanto para compra quanto para venda. Nessa coluna aqui é, é operando sem stop mesmo, tá pessoal? Aqui, aqui as operações sem stop. Aqui eu também fiz uma coluna de acumulado, ou seja, eu pegava é, o resultado da operação mais o capital anterior vezes o capital anterior, só para fazer sobre juros compostos, para eu ter uma ideia é, de, como, de como foi a rentabilidade, qual foi o drawdown e etc. Para que eu pudesse pegar outros dados, tá pessoal? Nisso, para que eu também pudesse fazer essa, essa, esse, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico de performance. Por que eu queria isso aí? Para também fazer uma comparação com a bolsa, para entender com, qual foi o resultado da bolsa. Eu fiz uma comparação aqui com o IBOV. Aqui eu tenho todo o dado de rentabilidade do IBOV dos últimos é, 10 anos. Jonathan, porque que você é, utiliza o IBOV? Gente, quando a gente utiliza os dados do mini índice, nós precisamos entender que ele é derivado de um ativo. E eles são derivados do IBORN, ok? Então a diferença não é tão grande em relação é, às porcentagens ali e eu acredito que seja muito mais confiável. Por quê? Porque eu que gosto de trabalhar com, com juros compostos, etc., eu prefiro muito das vezes comprar bova 11, tá? Ou me posicionar em corretora estrangeira que me per permita operar com lotes fracionados do que necessariamente em colocar uma posição lá no mini índice, numa corretora brasileira. Onde essa corretora vai me pedir de cara uma margem, tá? Uma margem não muito pequena. Onde para operar por contrato no mini índice eu vou ter que ter no mínimo 15 mil reais. Entendeu, pessoal? Então, às vezes, é melhor procurar outras opções mais rentáveis, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou ocultar aqui essa, essa tabela aqui. Essa aqui. Essa, essa tabela, ó, é esse, é esse gráfico de linha aqui preto, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou dar uma ocultada aqui. Então, vamos lá. Nessa coluna P aqui, aqui são os desvios, tá? Eu calculei aqui referente às máximas e às mínimas. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E eu queria entender qual era o melhor stop que eu poderia colocar com base histórica para que eu não pudesse ficar sendo estopado toda hora nas minhas operações, que eu pudesse segurar a operação de janeiro do início do mês até o final do mês sem ter grandes conflitos, entendeu? E ter o melhor resultado, mesmo assim. Então, com base nos estudos, é, eu cheguei ali ao, ao desvio é, nas operações de, de venda de 4,42% e nas operações de compra de 7,46%. Então, eu entendi que eu tinha que ter uma margem ali mais ou menos para operar posicionado de 13,26% tá? É, e de 20% referente às operações de longo. Os dois eu multipliquei por 3, ou seja, eu peguei o desvio e multipliquei por 3. Já o, o, o de long, eu não, eu não multipliquei por 3, tá? Eu só coloquei como margem de segurança mesmo para a posição. Isso já é o suficiente para mim, tá? É... Aqui é a quantidade de vezes, pessoal, que foi dado stop. Então, eu fiz uma coluna aqui para saber quanto stop, tá? Então, eu fiz essa coluna aqui basicamente só para saber quando foram os stops e qual foi o ponto, né? O ponto de stop aqui, que aqui é referente... A, a abertura tá é o ponto que eu abri a operação foi 52,320. Um exemplo tá, então esse foi o resultado pessoal do operacional. Tá, então a gente vindo aqui para o nosso cenário atual, ou seja, das operações que eu tenho feito com vocês, vocês podem perceber que a gente tá desde outubro para cá, de outubro para cá foi 14 mil pontos. É tá nessa base aí, né? É, mas se a gente pegar um time um pouco maior, a gente vê que a gente pegou muito mais. Para a gente entender melhor sobre as nossas posições, a gente vai entender, pessoal, o cenário do seguinte. Se a gente parar para pensar, pessoal, desde quando a gente pegou nossa posição ali, pelo menos nessa corretora que foi ali em agosto, o mercado caiu aí por volta de 20, 22, 22 mil pontos. A gente conseguiu aqui surfar quase 70%, quase 80% desse movimento. Ou seja, 16 mil pontos, tá? Só que depois a gente conseguiu pegar mais uma operação aqui, né? Que essa operação aqui está somando mais ou menos é, 4 mil pontos, mas essa operação tinha, a gente tinha perdido também aqui e 2, 2 Então a gente conseguiu aqui surfar uma média de, deixa eu ver, 17 mil mais uns 2 mil, 19 mil pontos. Então, pô, a gente, a gente surfou muito no mercado. Tá? A gente surfou muito, a gente está sendo muito eficiente em relação às nossas operações Mesmo que a gente não acerte sempre tá? Nessa operação aqui que foi feita aqui é... Não, agora não Essa operação aqui que foi feita aqui em dezembro A gente só saiu negativo nela porque foi em dezembro, tá pessoal? Então eu estava um pouco desligado Então eu acabei executando uma operação de compra Coisa que era para me ter comprado aqui na abertura Eu acabei comprando lá em cima, cara Estou comprando bem lá em cima Então eu acabei comprando com 4 mil pontos de diferença ou seja, eu comprei praticamente na merda, vamos dizer assim, <risos> me desculpe falar isso aí, mas comprei minha merda e acabei quando virou o mês, quando fui passar para janeiro, né, eu acabei fechando uma operação negativo. mas por quê? Porque eu fiz coisa errada, tá pessoal, eu fiz coisa errada e tive que assumir o prejuízo, é... aí chegou no mês de janeiro, eu tinha que levar em consideração que dezembro foi um mês positivo, por quê? Porque o operacional dizia que era positivo, então ele me liberava a aumentar contratos. Para quem não sabe, eu faço uma gestão de contratos diferente, tá? Eu faço um preço médio para frente, ou seja, quanto mais ganho, quanto mais lucro eu tenho, quanto mais margem eu tenho, mais eu aumento a quantidade de lotes aqui no mercado, tá? É, e a gente vai perceber que a gente surfou muito bem. Se a gente olhar é, em um time maior, o mercado deu uma corrigida aqui basicamente no 50% da FIB, que isso aqui é uma zona forte de suporte, tá, pessoal? para quem não sabe, essa aqui é a média de, de 20 períodos simples, tá? Ou seja, tá em um distanciamento até que legal, se a gente olhar aqui o distanciamento dela atual, tá em 8 mil pontos, mas chegou aqui a 14 mil pontos. Pandemia chegou a 40, né, velho? Mas assim, tem suas épocas, né, pessoal? Aqui normalmente ele vai ficar em torno de 20, 25 mil pontos de distância, tá, a gente tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado disso, tá, e é interessante entender sobre as médias também, tá, pessoal mas se a gente fazer um pequeno estudo aqui sobre o time diário, a gente vai perceber que a gente estava em uma linha de, de tendência aqui, né basicamente uma linhazinha de tendência aqui, tá meia, meia, meia, meia mal feita assim, porque eu, porque eu gosto de ver de olho sabe, pessoal, eu não gosto muito de ficar traçando, não, a partir desse momento aqui, ele fez um pullback tá, fez um pequeno pullback aqui ou seja, ele rompeu a LTB fez um pullback, nós tinha esse ponto aqui de suporte, não é o ponto mais perfeito do mundo, mas o mercado não é perfeito, vocês têm que entender isso, tá? Ele é assimétrico, mas ele não é sempre, sempre perfeito não, tá, pessoal? É... E depois ele subiu e está dando um ganho para gente e eu estou muito feliz, tá? Então, nessa operação aqui está com mais ou menos 4 mil pontos de ganho. Apesar que ele está numa zona de suporte aqui, de resistência muito forte, né? Se a gente perceber aqui, que é essa zona aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, que aqui, está vendo, suporte subiu, suporte subiu, suporte rompeu, ou seja, esse suporte rompido virou o que? Resistência, foi testado aqui novamente, foi testado aqui novamente, tá? e está sendo testado aqui novamente, ou seja, é sim um ponto de decisão, um ponto importante a se pensar, e que inclusive é um ponto que agora vai virar uma, uma resistência, mas que era um suporte. Eu vou só mudar a cor aqui, para que nas próximas aulas a gente venha a ter um conteúdo um pouco mais de dado. Deixa eu ver aqui. se eu olhar aqui nessa fibra aqui. Eu vou mudar a cor disso aqui também, tá, pessoal? Vou botar preto não, porque é uma coisa que é meio estranha, tá? Vou botar aqui branco. Vou botar branco. Porque é mais... Não, branco não. Vou botar... Vou botar branco. Vou botar branco. branco é é a coisa mais bonitinha, né, pessoal? É, enfim. E aqui vermelho para simbolizar basicamente... Eu vou, vou mudar ali, vou tirar do amarelo. Pô, amarelo não, pô. Amarelo é muito bagunçado. Vou botar aqui, é branco. Tá? Branco. Pronto? Agora tá bonitinho? Pronto, pronto. O mercado veio, fez uma... Uma, uma tendência de alta. Foi rompida aqui essa tendência. O mercado caiu e corrigiu essa tendência. Corrigiu esse movimento aqui que era mais ou menos 60 70 mil pontos. E agora ele corrigiu... Por volta de 30 mil pontos, que é 50% desse movimento, né? Meu é 1.8 já, eu gosto de fibo mesmo e eu sou lunático esse negócio aí mesmo. Me perdoem, mas é isso. Se a gente olhar em um time semanal, pessoal, nós vamos entender que o mercado tende a corrigir aqui, pessoal. Tende a corrigir. Então, essa correção que ele vai fazer aqui para esse movimento aqui de baixa, é porque, ó... Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda, quem conhece ela aqui, já tá entendendo, né? Chegou na quinta onda, fez a primeira onda de baixo, ou seja, a onda A, tá? Essa onda A já, já confirmou um pouco a tendência, porque rompeu esse fundo anterior. Quando é que a tendência se reverte, pessoal? Ela se reverte apenas quando o último fundo rompe o fundo anterior. Um fundo mais baixo que o outro e uma máxima mais baixa que a outra. Mais baixa que a anterior, tá, pessoal? Então, quando ele fazer essa onda B aqui, que vai ser por volta dos 120 mil, 115 mil pontos não é para ser perfeito, óbvio, aí sim a gente vem para a onda C, que pode vir aos 100 mil de novo. E ano de eleição, vocês já sabem, né, pessoal? A gente não tem muito o que tentar adivinhar, porque a gente tem 50% de chance do mercado ir para um lado e 50% para o outro. Porque a gente não sabe quem é que vai ganhar. Tá? De Independente do, de quem for o presidente que ganhar, o mercado vai direcionar só para um lado. Tá? O mercado só quer um, ele não quer dois. Tá? Na verdade, o mercado não quer nenhum dos dois. Mas vamos supor que um ganhe, o menos pior ganhe. Vamos supor assim, tá pessoal? Então vamos lá. Então aqui, esse estudazinho aqui, vocês vão entender que a gente tem um, um upsidezinho aqui. Deixa eu, deixa eu calcular aqui. É, a gente tem aqui um, um pontozinho aqui. esse pontozinho aqui, ó. É o mesmo pontozinho de suporte. Esse pontozinho aqui de suportezinho aqui, tá? Então se eu fosse calcular aqui para cima, eu daria mais ou menos aqui, ó. Quando o mercado tem tempo para subir. O mercado teria como subir aqui deixa eu pegar aqui uhum. eu gosto sempre fazer isso tá pessoal tá aqui uma dica para vocês Então vou aqui é só para mim saber para onde o mercado possa possivelmente ir, tá pessoal é... então vamos lá basicamente isso aqui ó a gente tem aqui o último fundo faz uma projeção a gente tem um espaço aqui para subir até os 200 ou seja, a gente tem mais ou menos aqui 10 mil pontos. Né, 10 mil pontos. Dá para pegar aqui mais ou menos 10% nessa posição comprada. Tá, pessoal? Claro que o mercado não é perfeito. Ele pode fazer totalmente diferente. Ele pode reverter hoje, cair e etc. E a coisa mudar. A coisa mudar mesmo. O negócio ficar feio pro o nosso lado. Mas a gente está posicionado. A gente está fazendo operações públicas justamente para isso. Para que nos meus erros você tenha aceitos. Quando eu comento erros, eu sempre falo no canal quais são os meus erros, comento com vocês, etc. E sobre a nossa posição no Vini Dólar. Oh, cara, eu adoro esse ativo. Eu peguei uma operação vendida, para quem não sabe, pô, eu tô comprando um índice por vender dólar, tá? Então, nos últimos anos está bem correlacionado isso. Então, eu peguei essa operação vendida, tá, pessoal? Só que normalmente para operar os dois ativos, a pessoa precisa de mais margem, tá? Então, eu abri aqui de ousado, sabe? Eu estou meio ousadinho. Mas o foco mesmo é focar aqui só no índice, só no índice e performar além do que o mercado nos oferece, tá, pessoal? Se eu abrir aqui, se eu abrir aqui é, as últimas operações, a gente percebe aqui que a gente teve é, um lucro legal aqui, tá? Referente aos nossos erros, a gente acabou é, fechando operações erradas, eu acabei fechando operações erradas, enfim, acontece, pessoal. Na conta real é diferente, as coisas mudam, sabe, pessoal? As coisas são diferentes. É, outro ponto interessante é que... Deixa eu ver aqui. O fato de lucro ficou em 5, ficou legal. Tá, pessoal? O Sharpe ficou... Um, tem que dar uma aumentada, mas ficou 1,81. Mas tá ótimo. Tá ótimo, tá? Então, aqui, para o mercado que subiu 2,75, a gente tá ganhando aqui, mais ou menos, 3%. Tá ótimo. Por quê? Deixa eu explicar aqui por que a gente tá ganhando 3%, pessoal. Justamente por isso, ó. Porque... Se a gente colocar aqui no time diário, a gente vai perceber que aqui, no, no dia 1 no, no dia primeiro dia útil do, do ano, que era para eu ter feito a compra, de vez de eu comprar nos 105 mil pontos, eu comprei com 0,5% abaixo. Né, entendeu, pessoal? Então, consequentemente, eu tive, se eu pegasse aqui, eu teria mais ou menos 2,50, 2,75, né? 2,60, 2,75 de ganho. Mas como eu peguei com meio ponto abaixo, eu fiquei com uns 3% de ganho, entendeu? É, às vezes acontece isso, às vezes a gente pega mais acima, mais abaixo. Isso influencia no backtest? Influencia. Por isso que é bom a pessoa não ficar errando, tá? Não ficar errando, tá? É, Para quem tem pouco capital e quer operar com pouco dinheiro, eu recomendo a pessoa utilizar é, Active Trades ou operar bova 11, tá pessoal? É possível ganhar mais? É possível. A quantidade de contratos aí vai depender de cada um, a margem e etc. Mas o que, o que eu quero focar para vocês é que primeiro vocês precisam aprender a operar. Aprender a operar, tem uma estratégia, está tudo ok? Depois que você se preocupa em colocar capital, arrumar dinheiro para operar, tá pessoal? Não fique bitolado não. Primeiro aprenda. Pessoal, eu conheço pessoas que têm 5, 6 anos de mercado e nunca tiraram um lucro, estão no prejuízo. Então é o conselho de quem... De quem já passou poucas e boas aí no mercado. Ok? Tamo junto, valeu! Se inscreva no canal e deixa aquele like.